Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Você que já me acompanha aqui, já me segue aqui há um tempo, já sabe que eu tô com tráfego pago, com negócio na internet, tudo que engloba empreendedorismo online, eu compartilho aqui solto aqui no canal pra você. E hoje eu vim refazer um novo conteúdo que foi pedido a duas inscritas aqui do canal, tá? A Raquel, ela pediu que eu refazesse esse novo conteúdo, tá? Que de fato, se você também se deparar com algum vídeo meu antigo, gente, então pode pedir. Ah, o vídeo não tá bom, o vídeo não tá legal, tá com áudio ruim, tá com a imagem meio que né, meio que embaraçada, poxa, eu não entendi, então faça para mim esse novo conteúdo, eu, cara, eu tenho a honra de fazer para você um novo conteúdo atualizado, ok, melhor, porque isso é normal que aconteça aqui, porque eu comecei lá atrás, então tem conteúdo aqui que realmente está um pouquinho assim arrastado, tá bom, mas eu vou melhorar de acordo com o que você me pedir, tá eu não vou criar nada aqui no canal aqui ah porque eu quero porque eu acho lindo não eu vou fazer se você me pedir ah miguel eu não entendi mas eu quero que você melhore esse conteúdo o áudio também tá um ruim o áudio também tá assim aí mais também é assim cara pode ter certeza que eu vou melhorar para da melhor forma possível pra aproveitar também já quero te pedir também que você também se inscreva no canal deixe aqui o seu like o seu comentário que vai ser muito importante que isso vai me ajudar demais gente tá bom fico super feliz aqui que quando, quando você entra aqui para comentar Cara, pra mim isso aqui é muito gratificante. Poxa cara, esse áudio aqui não tá bom. Olha só, a imagem também tá aqui, poxa, véio, tá muito. Pode refazer pra mim pode, fazer... pode refazer para mim esse conteúdo aqui? Pode fazer de novo. Cara, pode ter certeza. Só depende de você. Então meu maior foco aqui, o objetivo, é de poder passar pra vocês a mensagem de forma clara e objetiva, tá? Pra você entender. Beleza? Então assim, tem muita relação aqui. Vamos embora pro nosso conteúdo aqui agora na prática, beleza? Muito obrigado, fica com Deus. Vamos embora pro nosso conteúdo. <música> Como você fazer seu cadastro ou subir um produto de forma simples e fácil dentro da Qlify? E se você ainda não fez o seu cadastro aqui na Wi-Fi. eu vou deixar você aqui em cima aqui no cara, já que um vídeo para você que ensina detalhadamente como você fazer seu cadastro aqui na Wi-Fi. Beleza? Então sem muito muita enrolação, bora para os conteúdo. Aqui ó, na aba aqui de produtos, você vai clicar, tá bom? Clica aqui no produtos, tá? E logo aqui, mais em seguida aqui, ó, tem esse botãozinho aqui, ó, criar um produto. clique aqui nele. Logo mais aqui, ó, fica muito atento que temos aqui essa janelinha, tá? É aqui esse ponto aqui é importante, você saber. Tipo de pagamento, tá? Temos aqui duas opções, que é o pagamento único e assinatura recorrente, tá? Como eu trabalho bastante com produtos é, de, de vendas únicas, então eu não utilizo, tá, Essa parte de recorrência. Então é bem tranquilo, você pode manter aqui no padrão, tá? Pagamento único. E aqui temos aqui, ó a entrega do conteúdo tá a área de membros aqui fi então eu utilizo bastante um padrão que tá aqui tá eu, eu nunca usei a, a outras áreas tá bom que temos aqui ó áreas de membros temos aqui a área de membros externas ok quero apenas receber pagamentos então eu nunca utilizei essas duas opções eu sempre deixo aqui na área de membros porque eu gosto de criar a minha área de membros toda personalizada toda bem organizada beleza e aqui temos aqui ó, o nome do produto. Em caso que você pode dar tá? esse emagrecimento, se é, é, tra é trabalho em casa, colocar aqui. Vou colocar o meu aqui o WhatsApp, tá? Marketing, marketing. Beleza, então coloquei aqui o WhatsApp Marketing. Aqui mais embaixo, tá? Página de vendas. Você vai estar tá colocando aqui a URL, tá? O link da sua página de vendas. Ah, mas a minha página de vendas eu não tenho. Eu não estou com ela aqui no momento, tá? E estou queria na minha página de vendas ainda. Então, só para cadastrar mesmo, meu o produto, beleza? Você pode estar tá colocando aqui o seu Instagram, tá bom? Coloca aqui o seu, o seu Instagram, mas depois você coloque o link da sua página de vendas, beleza? Você pode estar tá definindo aqui o valor específico do seu produto. Ah, 997, 497, 297, 47, então você pode estar tá definindo, tá? Em meu caso aqui, eu vou colocar aqui 47 reais, beleza? Ó. Aqui, 47 reais. Pronto, 47 reais, beleza? Pronto, preencher aqui essa tabelinha. Aqui eu vou conferir o pagamento único, tá bom? A área de membros tá aqui. que eu vou utilizar para mim é trabalhar, colocar lá dentro, né? Todo o conteúdo lá dentro da área de membros, tá? O nome do produto que é muito importante, tá? O link também é do meu site, ok? Ou Instagram por enquanto, beleza? E o valor aqui específico do meu produto, tá bom? E aqui em seguida, eu vou ver aqui ó, em criar o produto, vou clicar e pronto. Nesse seguido vamos cair aqui nessa outra parte. Ok, você já pode ver aqui, ó, já cai já automaticamente com o nome do produto. Já aqui vamos só selecionar a categoria, vamos colocar aqui, ó, no caso meu aqui, ó, vamos colocar aqui a categoria do produto, tá, gente? Essa aqui, ó, empreendedorismo digital. Então você vai colocar aqui a categoria de acordo em cima do seu produto. Beleza? O meu produto, ele é um produto de ganhar dinheiro e tudo mais. Então eu vou colocar aqui empreendedorismo, tá? Clica aqui. E aqui é a imagem de referência ao seu produto, tá? Digamos que é um logo. Então vamos pegar aqui um logo aqui, ó. Vamos pegar aqui uma imagem com base aqui em cima do meu produto, tá? Vamos pegar aqui uma imagem legal aqui. Beleza vamos pegar aqui essa imagem aqui, ó. Pega aqui essa aqui, eu vou abrir. Vai cair aqui dentro a imagem, ó. Carregando. E legal, beleza? E ó, que legal. Tá? Então eu coloquei aqui a imagem do meu produto, beleza? R 47 reais, vou manter aqui, tá? Que já tá aqui no preço. Então você pode estar tá trocando isso aqui, sem nenhum problema, tá? Super importante, eu recomendo que você tenha aqui o link da sua página, tá? O URL da sua página de vendas, tá? Aqui embaixo, aqui, e-mail para suporte. Então, você vai colocar um e-mail que você possa estar atendendo os seus alunos, que você pode estar atendendo o suporte específico, tá bom? Então, isso aqui é bem, é bem legal. Suporte... Alunos... 2022... Arroba... e ficou pronto. Beleza, mas aqui embaixo aqui o nome de exibição do produtor, tá? Você pode colocar aqui, ó, no meu caso aqui, Miguel Alves, você pode estar colocando aqui o seu nome, ou o nome especificamente do produto, tá? Sem nenhum problema, beleza? Coloca aqui Miguel Alves, tá? Pronto. Miguel Alves, tá bom? Bom, para encher aqui essas informações, tá? Tudo certinho, ok? Eu vou clicar aqui agora, ó, em salvar o produto, clica... Beleza, ó, saldo as informações, beleza? Então tá bem tranquilo. Agora a parte mais importante é que mais um pouquinho antes da área de membros, vamos clicar aqui ó, em configurações. Vamos clicar pra gente configurar aqui algumas coisas específicas, tá bom? Muito importante esse ponto, tá? temos aqui o método de pagamento, Você tá? vai clicar aqui, você vai colocar aqui, ó, cartão de crédito e Pix, beleza? você recomendo como que você faça isso. Aqui tá um padrão aqui, tá? É esse aqui esse aqui você não mexe que tem é um padrão mesmo que a qual vai aparecer a fatura do cartão lá é, das pessoas que estar tá comprando tá então tá aqui o WhatsApp, tá? Você pode manter aqui certo que a forma de parcelamento aqui você pode né você pode definir isso aqui também na forma de parcelamento você pode estar tá definindo isso aqui ah eu quero poder é, deixar o meu produto aí com, com 12 vezes né é de parcelamento até seis vezes certo então eu mantenho aqui sempre em seis vezes tá e é mais interessante pra mim ah, eu quero que habilitar dois cartões. Pode também tá habilitando dois cartões. Logo aqui mais embaixo esse produto tem uma página de vendas de obrigado personalizada ou pixel. Se caso seu produto tenha, você vai ativar, beleza? Você vai ativar isso aqui. Ah, mas não tem. E deixa ele desativado, beleza? E aqui embaixo aqui, ok? Você vai colocar o pixel, tá? Do Facebook, tá? Que você está aí é, anunciando, beleza? Aqui você vai colocar aqui o link, tá? Da, da página do seu produto, ok? por isso que é super importante você colocar o URL do teu site você vai selecionar aqui o domínio certo essa opção quando a pessoa for efetivar uma compra né automaticamente já vai ser enviado para mim já uma notificação que foi gerado em pix beleza então eu gosto de manter sempre tá nessa opção aqui beleza e aqui feito aqui já esse ponto aqui temos aqui um order bump que eu ensino exatamente isso aqui no vídeo que eu vou passar para você aqui no card aqui em cima aqui para você tá também tá vendo que como que eu faço para adicionar um order bump aqui nessa opção beleza então eu fiz aqui já esse processo para encher esses dados, tá tudo certinho aqui. Eu posso vir aqui ó, nesses dois botões, eu posso vir aqui e salvar o produto ou aqui em cima ou aqui embaixo, tanto faz, beleza? Então você pode estar tá clicando aqui ó, salvar o produto. E se você quiser também que eu faça um vídeo também ensinando você como personalizar uma área de membros na Qify, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo aqui que eu vou criar esse conteúdo para você, beleza? Eu vou ensinar para você o um passo a passo como você personalizar deixar linda tá toda é atraente a sua área de membros aqui no Kify chegamos aqui nessa parte aqui ó. temos aqui o nome do produto tá o WhatsApp Market então você pode aqui ó tá vendo temos aqui adicionar um módulo certo você vai vir aqui ó temos aqui a parte de alunos tá temos aqui turmas e as configurações beleza então você pode e aqui na parte de configurações você pode aqui colocar aqui ó um logotipo tá do seu produto vamos colocar aqui uma imagem do computador tá? vamos colocar essa imagem aqui ó por exemplo essa aqui ó tá você acha que é muito importante você manter isso aqui padronizado? dentro você pode colocar aqui uma corzinha aqui, ó, essa corzinha vai vai estar tá aparecendo lá na área de membros, beleza? Clique aqui. Perfeito, você vai ativar aqui, ó. Alguns comandos tem alguns, alguns comandos aqui, você pode ativar aqui na aba, na aba de comentário, beleza? Você pode estar tá colocando aqui, ó. tá aqui o meu nome aqui, ó, beleza? Pode que é aprovar comentários automaticamente, então eu prefiro deixar aqui ativar, ativado aqui o comentário, tá? Caso o seu produto ele um curso e ele tenha um certificado, então você pode também estar ativando aqui, tá? você tá ativando aqui essa parte de certificado, a ah, mais meu curso ele não tem certificado, não tem problema você vai manter ele desativado, beleza? Vou colocar aqui a marca com do comprador, aqui em todas as páginas do meu produto, né? pode ser um e-book, você pode também estar tá colocando também, que isso aqui é bem legal, beleza? caso você não queira pode manter aqui ele desativado, ó. ok? agora habilitar área de membros prêmios, isso aqui é muito importante também, tá aqui ó? essa parte aqui é, é área de membros, e se você quiser que eu faça um vídeo para vocês como personalizar essa área de membros aqui, ó você deixa aqui embaixo o vídeo aqui na descrição, beleza? Vamos voltar aqui para cima aqui, tá? Você fez todas essas alterações. Vamos clicar aqui em salvar aqui, ó. Alterações, beleza? Salvo. e Aqui temos aqui, ó. Conteúdo, tá? Essa parte aqui é muito importante. Conteúdo. Ok? Aqui, ó. Vamos aqui adicionar um módulo, tá? Aqui você vai pegar aqui, ó. Especificamente, tá? Você vai dar aqui o nome do produto aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Comece aqui, beleza? Beleza. Você colocou aqui, ó. Comece aqui beleza então você pode estar colocando aí de acordo com o seu produto tá ah o é um e-book é, um, é uma aula x é uma aula z então você pode estar definindo aqui sem nenhum problema tá é aqui você vai colocar uma imagem aqui você pode selecionar uma imagem aqui do seu computador vamos pegar aqui uma, uma imagem legal aqui ó tá vamos pegar aqui uma imagem bem interessante aqui no, no meu computador aqui Eu vou pegar aqui essa imagem aqui, ó, por exemplo aqui, ó. E como exemplo aqui, eu vou pegar aqui uma imagem qualquer aqui no meu computador, tá? Para você ver como é que fica. Vou colocar aqui essa imagem. Ó, perfeito. Vamos, vamos clicar aqui em salvar. Perfeito, ó. Agora eu vou clicar aqui em adicionar um módulo. Pronto, ó. Eu acabei de colocar um módulo aqui, tá vendo? Eu começo por aqui. O nome do meu módulo. Agora coloquei o um módulo, né? Eu vou colocar agora os conteúdos aqui agora aqui dentro. E aqui você vai clicar aqui nessa bolinha aqui, ó, e mais, clica adicionar o conteúdo beleza e aqui na parte de título você pode estar colocando aqui a aula a aula 01 tá você pode estar colocando aqui ou está colocando aqui é e book né por exemplo que é book 01 tá? você pode estar colocando aqui definindo aqui beleza ah, é é aula é, é um aulão tá aulão 001 aulão 01, 01, 01. Aulão 01, tá? Então você pode estar definindo aqui o ok? que em cima do teu produto, tá? Logo mais aqui, você pode estar definindo aqui uma imagem, tá? Que é a imagem do seu produto, tá? Pode colocar, ó. Vou pegar aqui um, uma, uma imagem aqui qualquer, tá? Coloca uma imagem legal, tá? Vamos pegar aqui essa imagem. Vou colocar aqui, ó. Vamos, vamos, vamos, vamos sal, salvar, né? Salva. Vamos salvar. E beleza, salva aqui. E aqui mais embaixo aqui temos aqui algumas opções tá de formato de entrega do nosso conteúdo ah o meu conteúdo ele está no YouTube você pode pegar aqui clicar ó clicar aqui ó clica beleza e aqui mais embaixo aqui em cima aqui ó temos aqui você vai pegar o URL tá do teu conteúdo ah o, o meu conteúdo ele está no, no YouTube tá eu vou é, pegar esse link ó da, UR, da URL a UR, URL você vai vir aqui ó você vai colocar aqui ó tá coloca aqui beleza você pode ver, que, pode ver que já vai aparecer aqui para você, ó. Tá vendo? De é forma automática. Ok? Você vai injetar aqui o link. Você vai inserir aqui o link. De forma automática já vai aparecer para você aqui. Certo? Tá, beleza. O, o meu conteúdo ele, ele tem mais informações é que mais embaixo aqui não é muito obrigatório você fazer isso aqui mas eu sou eu sou organizado eu gosto de manter isso aqui no padrão assim mais bem atraente tá para o meu produto ficar mais é, cheio ficar mais ali redondo então eu gosto de preencher todas essas informações se meu conteúdo aqui é de cobranças do Facebook cartão eu posso colocar aqui ó ó cobranças do Facebook cartão de crédito Beleza? Que eu posso aqui aumentar mais um pouco? Ó. Posso colocar aquele maior? que posso alinhar ele aqui também em seguida? Ó. Posso alinhar? Posso colocar para direita, esquerda? Tá? Eu posso deixar ele maior, menor, tá vendo? Ó? É bem legal. Ah, mais meu produto ele tem um e-book. Eu quero colocar aqui também aqui debaixo da aula. Então você pode colocar aqui, ó, clicar aqui, você pode pegar o e-book, tá bom? No teu computador. Beleza? Então você vai ter um e-book salvo aí. Você vai pegar o e-book. Vamos pegar aqui, isso aqui, ó. Tá? Isso não você vai colocar, você pode colocar até 10 e-books aqui dentro, tá bom? Dá um, como exemplo aqui mais um outro e-book, tá? Eu coloquei o segundo. Você pode colocar tanto ele aqui né, em zip, tá? Eles zipados, como também no arquivo mesmo PDF, tá? Vamos colocar aqui para você ver aqui agora. Aqui é muito importante que quando você tem vários módulos, seja no curso, seja no e-book, é, você pode, para tá definir quais são os módulos que você queira liberar após o sétimo dia de compra, tá? Para justamente evitar reembolsos, tá? Beleza, você fez isso aqui. Beleza, você vai clicar aqui, ó, em criar e publicar. Beleza? Aqui embaixo. E perfeito, ó, tá bom? Temos aqui já, ok? Um módulo e mais um conteúdo, tá bom? Se você quiser colocar mais conteúdo, você vai, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ok? Adicionar conteúdo de novo. Ah, eu quero adicionar mais conteúdo. Então, o processo é o mesmo, tá bom? Você vai vir aqui, ó, clicar aqui em mais. Adicionar o conteúdo. Seu título, e aqui é o título do produto, tá? Vamos colocar aqui agora, é negócio agora negócio em casa então, você vai colocando aqui o um título de acordo com o teu produto sempre tá bom aí ah, eu quero agora colocar aqui é... no próximo modo eu vou colocar agora um e-book você pode tá vendo aqui ó coloca um e-book aqui ó pega um e-book tá pode tá colocando beleza coloca aqui esse e-book aqui ó mais um e-book certo aqui você pode col colocar aqui ó e-book e-book Sobre como criar um Instagram do zero. Beleza? Você pode aqui, ó. Selecionar ele aqui, ó. Deixa ele maior aqui, ó. O processo é o mesmo, tá? Deixa ele, deixa ele aqui alinhado, ó. Ah, eu quero colocar aqui uma imagem, ó. Você vem aqui, ó. Você pode colocar uma imagem, pode colocar um link, tá, ó? Coloca aqui uma imagem, ó. Vamos pegar aqui essa imagem, ó, Vou dar aqui como exemplo. Carregando a imagem. Tá? Então você pode personalizar da forma que você bem quiser a imagem, tá vendo, ó? Beleza? Colocamos aqui uma imagem, certo, perfeito. Beleza? Aqui, ó, você pode manter aqui. Você pode vir aqui, só aqui, ó, criar e publicar. Beleza? E aqui temos aqui dois produtos já, tá vendo, ó? Um módulo com dois produtos. Beleza? Ah, eu quero poder agora colocar mais um módulo. Você vem aqui nessa opção aqui, ó. Tá? adicionar o um módulo, tá? Você sempre por aqui, ó. Você vai colocar agora o módulo 2, ó. Módulo 2. Tá? Você vai pegar uma imagem aqui agora, ó. Uma imagem. Tem aqui uma imagem específica aqui. Vou pegar aqui essa imagem aqui, ó. Acho que eu tava colocando aqui essa ima uma imagem específica, tá bom? Em cima do, em cima do seu produto, tá, ó. Módulo 2, ó, planilha, tá? Por exemplo. Você vai adicionar o um módulo. Tá vendo, né? Módulo 2. Em cada módulo, você vai preenchendo aqui com o um conteúdo, tá? Sempre. Ah, módulo 3, conteúdo. Módulo e conteúdo. Módulo, e assim vai fazendo, né, o, o teu produto, beleza? Você vai colocando, preenchendo aqui dentro. Ah, o, o, meu, o, o meu curso, ele tem 5 módulos. Você vai colocando aqui, vai separando o módulo, as aulas, beleza? Então, aqui, ó sempre aqui ó, você vem aqui ó que é sempre a mesma coisa você vai vir aqui ó e mais você vai colocar o conteúdo ó adicionar o conteúdo beleza aqui, aqui, ó, aqui agora vai ser o nome é que vai ser o nome do conteúdo tá vou colocar aqui a aula aula de, de projetos vou colocar aqui, aula de projetos por exemplo tá beleza aula de projetos você pode estar tá colocando que eu falei para vocês aqui uma aula que você tem que subiu lá no YouTube você pode estar tá colocando aqui beleza eu posso estar tá colocando aqui também o e-book, tá? O processo é o mesmo, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui, vamos aqui no YouTube aqui pegar aqui mais uma aula aqui minha aqui, tá? Ó. Copiar o link, tá? Copiei o link da URL, você vai vir aqui, ó. Vou usar o vídeo do YouTube, beleza? Coloca aqui, ó. Beleza? Clica fora. Automaticamente vai aparecer para você aqui, tá? Então, você pode colocar aqui uma simples descrição também, se você quiser, tá bom? Aí você pode estar tá colocando aqui, ó. E-book sobre campanhas de anúncios, beleza? Você pode aqui aumentar mais um pouco para ficar mais mais atraente, ó. Vou colocar maior. Pode alinhar aqui ao centro, ó. Alinhar ao centro, beleza? Ok. E aqui embaixo você pode colocar o e-book, beleza? Ó. Coloca o e-book. Coloca ele para cá. Vou aqui o um e-book aqui. Vou colocar esse e aqui. Sempre, sempre você vai, você vai colocando, deixando mais atraente tá, o teu produto. Coloquei aqui o e-book, beleza? agora criar aqui ó e publicar beleza pronto colocamos aqui ó tá aqui estamos preenchendo aqui o nosso produto tá ó já temos aqui já começa por aqui que já tem já dois conteúdos aqui dentro tá dois conteúdos que são uma aula aí tá, outro um PDF tá um e-book ok e aqui embaixo aqui ó o módulo 2, temos aqui né pode clicar aqui embaixo ó temos aqui um, uma aula tá é uma aula projetos beleza então você pode estar tá aí sempre colocando cada vez mais tá bom sempre que você for fazer o processo é o mesmo ah, eu quero colocar o um módulo que você vem aqui ó, adicionar o um módulo tá o processo é o mesmo tá, coloca o um nome tá a mesma mesma coisa quem coloca uma imagem e adicionar o um módulo beleza é bem simples ah eu quero poder colocar mais conteúdo mesma coisa também você vem aqui ó adicionar o um conteúdo ao módulo tá coloca aqui ó adicionar o um conteúdo clica aqui dá o título aqui do, do dá o título aqui do seu conteúdo embaixo aqui você vai definir tá se você quer colocar uma aula pegar o seu conteúdo né caso que você não esteja com o seu conteúdo lá no YouTube você vai subir para o YouTube você vai pegar o link do YouTube você vai colocar aqui tá para que as pessoas possam estar tá, tendo acesso ao seu material ah okay, coloca aqui uma imagem ó, tá? tá bom coloca uma thumbzinha aqui ó a tá? do seu produto é muito importante isso aqui sabe? você vai pegar uma imagem aqui ó tá do seu computador faz tá? salvo aqui ó bem simples tá? aqui você colocar uma simples descrição coloca aqui falando aqui sobre o produto tá bem simples certo Aqui embaixo, aqui, ó, você vai colocar aqui também é um e-book, tá? Pode ser os materiais que você vai estar colocando aqui, os materiais complementares do seu produto. Beleza, você pode estar definindo aqui, ó. Tá? Os materiais específicos, tá bom? Você pode estar colocando aqui para as pessoas assistir. tá? Você fez todo esse processo aqui, beleza, tá? Beleza, criar e publicar, certo? Esse aqui é o processo, ok? Ó, tudo bem legal, tá vendo? Bem interessante. Então temos dois módulos aqui agora, certo? Cada um com é, dois, tudo dentro, tá bom? Filtrado. Beleza, então o conteúdo aqui, bem legal, bem interessante. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Espero que tenha, tenha agregado bastante. Então, vou para te ajudar. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você quiser que eu ensine a você a criar, ok, é uma área de membros personalizada de forma profissional, tá? Assim começar essa aula aqui, como é, assim, como esse conteúdo aqui, ó, assim, a área de membros aqui, ó, tá? E se você quiser que eu ensine a você o passo a passo como você tá fazendo isso aqui, ó, tá? E justamente isso aqui é tudo personalizado, assim, uma bonita, tá? Uma área de membros aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer para você, como que você deve fazer para deixar tão assim, personalizado, tão organizado, ok? Uma área de membros, beleza? Então, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, nosso vídeo. Espero que, espero que você tenha gostado demais. Se você gostou aqui, deixa seu comentário aqui, seu like, que vai ser muito importante, ok? Para a gente poder estar tá crescendo aqui mais e mais no canal, beleza? Um forte abraço, fique com Deus, até o um próximo conteúdo.